Fala aí, jovem herói! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e, olha, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre quem, na realidade, é Ralph, o marido de Agnes, que ela sempre menciona ao longo dos episódios e a gente nunca conseguiu ver ele em cena. Quem seria esse homem tão oculto, que é tão referenciado por Agnes e não aparece em nenhum momento? Ao longo da série, vemos o tempo todo dicas sobre quem seria o marido da Agnes. E para isso, a gente tem que juntar cada uma dessas palavras soltas no ar para conseguir montar uma linha de raciocínio perfeito. Então vamos lá. A primeira informação que a gente tem sobre o marido de Agnes é que ele não sabe a data do casamento com a sua esposa, que seria no dia 2 de junho. Mas se liga na grande coincidência. 2 de junho também marca a data do primeiro assassinato de uma mulher acusada pela prática de bruxaria na cidade de salem E eu sei que você deve estar achando isso um tanto estranho, mas se liga que ao longo desse vídeo eu prometo que tudo isso vai fazer sentido. No nosso segundo, a grande revelação dita por Agnes, é que seu marido gosta muito de comer, ele adora comer. E a terceira revelação é que ele é mais bonito no escuro. Isso são algumas palavras soltas no ar, que vão ter que ficar muito ligadas quando lembrarmos que toda hora Agnes referencia o seu marido. Mas a gente vê todas as pessoas da cidade, e nenhum deles é Ralph, o marido de Agnes. Então ele está escondido, ninguém consegue ver ele, e só quem fala sobre ele é a Agnes. Lembra que eu falei aqui para você que o dia 2 de junho era o julgamento das bruxas de Salim? Pois bem, um dos materiais vazados da série WandaVision nos mostra que Agnes estava presente no julgamento das bruxas de Salim E mais do que isso, Agnes também foi uma das mulheres executadas pela prática de bruxaria. E a data do seu óbito? 2 de junho. E agora você vai me perguntar, ué Jonathan, como que é possível ela morreu no mesmo dia que ela casou? Então, talvez o marido de Agnes não seja uma pessoa, ou não uma, um ser humano, vamos botar assim. Talvez Agni seja, na realidade, casada com Mephisto, o poderoso demônio da Marvel, que serve como uma nossa representação do mal encarnado. Isso não seria muito estranho de pensar. Na realidade, quando foi morrer no julgamento das bruxas de Salim, Agni simplesmente chegou e foi invocar o espírito de Mephisto. E ali ela fez um pacto em que cedeu a sua alma para o personagem em troca de continuar vivendo. Sim, Agnes morre, mas renasce dentro da realidade de Mephisto, e é por isso que, embora ela tenha morrido, ela está vivendo junto com Wanda dentro daquela realidade criada na cidade de Westview. Isso nos mostra que, a... isso nos mostra que com certeza, Agnes está relacionada com Mephisto. E é por isso que dia 2 seria o casamento dela com Mephisto, já que na mitologia das bruxas, elas são casadas com o um demônio. E isso explicaria porque que Agnes diz que Mephisto não sabe dessa data, mas ela sabe. Porque foi um evento que marcou totalmente a sua vida. Uma outra referência que nos mostra que, na verdade, Ralph seria o Mephisto, é que Mephisto habita uma realidade no universo da Marvel Comics chamado de Mephistos Realme. E se você pegar a palavra Mephisto Realm e juntar algumas palavras, você consegue formar a palavra Ralph. Ok, isso pode ter sido um pouquinho de piração na minha cabeça, mas, olha, eu vou te falar, faz sentido, cara. Pelo menos pra mim, fez um pouquinho de sentido quando eu tava escrevendo esse roteiro. Mephisto Realm forma Ralph. E talvez Ralph seja realmente o Mephisto. Isso explicaria, por exemplo, por que a série tá tão interessada nos gêmeos da Wanda. Por que a série está tão interessada e nos mostra o tempo todo que tudo é feito pelas crianças? Vale lembrar que nos quadrinhos, os filhos de Wanda são feitos com fragmentos da alma do vilão Mephisto. E logo quando Mephisto volta, reencarna, as almas das crianças voltam para ele e, olha, elas deixam de existir. Isso desencadeia vários eventos nos quadrinhos, como, por exemplo, até Dinastia M., e você tem que assistir um nosso vídeo especial falando sobre quem é Mephisto para entender um pouco mais sobre ele. Mas a questão é que Agatha Agnes também está relacionada a essa história de Wanda com os gêmeos. E não seria muito estranho imaginar que Agnes está sendo controlada por Mephisto para conseguir colocar as suas garras nos filhos de Wanda. Jovem Herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde eu te contei a verdade surpreendente por trás da série WandaVision. E olha, eu quero saber de você, você já tinha percebido ela? Já tinha encontrado cada um desse grande segredo juntado às evidências e montado a sua própria descoberta, a sua linha de raciocínio? Comenta aqui embaixo. Se liga que se esse vídeo te ajudou com você descobrir o grande segredo escondido dentro da série WandaVision, que o diabo está nos detalhes, ou que ele está em outros lugares, como a própria Agnes. E se você gosta da série WandaVision, se inscreve aqui embaixo no canal porque eu estou trazendo conteúdo quase que diariamente sobre essa série, explorando cada um dos novos episódios e também cada um dos segredos, cada uma das coisas ocultas sobre a série Wandavision. Eu tenho certeza que eu vou te agregar muito conteúdo se você se inscrever. A gente tem vídeo novo todo dia e a gente se vê no próximo vídeo, jovem herói. Até a próxima, um duplo H pra você e um escarapleste.